No princípio da humanidade, havia apenas uma linguagem, e depois do dilúvio, também, mas posteriormente houve uma diversidade de línguas, e como eu já havia falado antes sobre Jafé conforme as suas localizações, desde o momento em que a população da época teve que seguir a um homem, quem em breve eu falarei em particular sobre a sua trajetória de forma canônica e apócrifa onde a multidão foram os obrigados, ou quase todas, a viver em diversas colônias. Quando houve essa grande divisão, pelos propósitos do Criador, que por sua vez providenciou, levando assim por um meio de uma confusão, devido à grande torre, mais conhecida como Babel, que através do seu termo significa confusão, foi a partir daí que encheram-se de habitantes, como nunca houve depois do dilúvio. Cada grupo havia seguido o seu grupo conforme a sua linguagem, e algumas dessas nações conservam ainda os seus nomes dados por aquelas que lhe deram a sua origem. Já outras mudaram. Nessa trajetória, os gregos foram os principais autores dessa mudança, que havia se tornado senhores de todas essas terras na época de Alexandre Magno mais conhecido como Alexandre o Grande. Davam-lhe nome e, como bem desejavam, impunham leis aos povos conquistados, usurpando assim a glória de passar por seus fundadores, ou melhor dizendo, conquistadores. Desta vez venho falar dos Filhos de Cã, que, segundo Titus Flávio Josephus, trazem sua fala que esses povos ocuparam a Síria e todos os países que estão além do Monte Ediemane e do Líbano, até o Oceano, dando-lhes nomes dos quais alguns hoje são totalmente desconhecidos, e já outros foram modificados de modo que mal se poderiam ser reconhecidos. Mas somente os etíopes que possuem uma grande relevância, que na realidade são os descendentes de Cush, filho de um dos quatro filhos de Cã. Eles conservaram o nome do seu ancestral, não apenas naquele país, mas em toda a Ásia, onde existia uma descendência de origem dos filhos de Cush. Vamos ver como fica nos originais a origem dos Etíopes. Ai da terra que é em sombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Mostra bem claro, na forma correta, como Cush. Está relacionado ao nome. Os descendentes de Misraim também conservaram o seu nome até determinado período de tempo, pois hoje nós chamamos Egito o que era Misraim. E eles passaram a ser chamados de egípcios. Vamos ver a ligação dos termos. Eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Que no original se lê Mitraim. Puti povoou a região da Líbia e chamou a esses povos pelo seu nome. Portanto, de acordo com Flávio Josefo, há no seu relato que, para aquela época, era situado na região da Mauritânia, como ficou conhecido. Com certeza, essa área acredito que era bem maior do que hoje estamos vendo nesses mapas e isso antes de ser declarado como Mauritânia, mas, naquele período, era chamado de Put. Os seus vizinhos são esses povos, incluindo ele mesmo no versículo. Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinham fim. Put e Líbia foram o teu socorro, até aqui o nome permanece intacto, porque naquela época não houve a mudança ainda, mas acredito que posteriormente criaram mais nomes a esse país conhecido como Put, e com certeza foi perdendo território e avançando para as partes do sul. E se fôssemos esmiuçar a fundo a esse conteúdo, nunca iremos findar a nossa procura. Sabemos que essa história pode estar muito vaga quanto a sua localização. Pelo menos pode-se dizer que a terra foi perdendo espaço por causa das guerras de terras. O próprio Flávio Joséfo especificou que havia um rio em tal região, que possuía o nome de Put, E vários historiadores gregos o mencionam como também ao país vizinho, a quem o chamam de Pute. Com certeza, esse país pode ter sido muito maior do que podemos declarar. E nessa região específica do rio, depois mudou de nome, por causa de um dos filhos de Mistraim, o tal de Leabim. Agora vamos partir para Canaã. Canaã, ele foi o quarto filho de Can, que antes havia se estabelecido na região que posteriormente ficou conhecido como Israel, que depois se dividiu entre Judéia e Samaria. No período do reinado, do filho de Salomão. Portanto, fiquem sabendo que, naquela época, essa região era mais conhecida como a terra dos cananeus, por isso era chamada com seu nome de Canaã, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Segundo Flávio José, Cuxi era o mais velho de Cã, e os seus descendentes deram origem a povos tanto da África quanto da Ásia, e Cux teve seis filhos, e dentre eles estão Sebá, que era conhecido como Sevá, podendo estar localizado tanto no Iêmen como em Eritreia, mas de acordo com os escritos originais pode estar localizados próximo do nome de seu pai Cux, porque eu sou o Senhor, teu Deus. O santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por ti. Pode perceber que ele fala aqui, ó. A localização de Seba, aonde fica esse local, próximo da Etiópia e do Egito. Já ave lá, onde podemos deduzir essa região? Percebam a localização dos quatro rios, Tigre e Eufrates, ficam aonde? Na Mesopotâmia. Gion acredita ser o rio Nilo. Como já se diz, começa na terra de Cush. como está declarado em Gênesis capítulo 2, versículo 13. Mas qual é a localização da terra de Avilá? Onde ficaria esse lugar mesmo? O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Percebam que aquele fala o nome do rio Pison. Para ver mais claro, é só perceber a parte que os filhos de Ismael tomaram posse e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Ashur, que é a Síria e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Como havia falado, Assur é a antiga Assíria, e Joséfo diz que esse rio é o rio Ganges que se encontra lá na Índia. No último texto fala da descendência de Ismael, que foi o pai dos árabes que se encontra em frente ao Egito e realmente ele habitava naquela região. Pode perceber aonde fica a Arábia. Os árabes são descendentes de Ismael. Vamos partir para o próximo. Sabitá. foi o príncipe dos sabataenses, em quem os gregos chamaram de astabarienses. Segundo os historiadores, falam que os seus descendentes formam os povos do Iêmen oriental. Embora não haja esta prova escritural, que eu comprove a não ser os dois versículos e os filhos de Cush são Seba e Avilá e Asabtã e e os filhos de Ramá são Seba e Dedan, esse Seba na verdade seria conhecido como Sabá e no original seria Sheva aqui a gente vê que Ramá, ele teve dois filhos que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedan e o outro de Shevá, conhecido como Sabá. De acordo com Dedan, ela traz a relação com a região próxima do Golfo Pérsico. O nome da sua região pode ter sido usado no nome de seu pai, Ramá. Os mercadores de Shevá e Ramá eram eles os seus mercadores em todos os seus mais subidos aromas e em toda a pedra preciosa e ouro negociavam nas tuas feiras. Porém, se analisarmos os versículos anteriores, vemos exatamente esse contexto. Percebam apenas esse versículo, Dedan negociava com panos preciosos para os carros. Já o descendente de Sabá faz uma ligação com a região da rainha de Sabá. E o que tinha isso em comum? Qual a ligação com esses povos? De acordo com a localização, seria possível pela proximidade do Ieme do Sul, da Arábia Saudita e Eritreia. Até no Corão fala sobre essa rainha e deste local. Que Sabá pode ser razoavelmente identificada com a Sabá da Bíblia. Esse nome é mais bem desenvolvido na Surata. Que leva o seu nome. Pode procurar, que irão encontrar bastante coisas lá no Alcorão sobre a Rainha de Sabá. Agora vamos ver, conforme diz nos escritos. E ouvindo a Rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Criador veio prová-lo por enigmas. Pode ver que nas Escrituras ela declara alguma coisa sobre determinado assunto sobre determinada região. Só no o local, já Sebaticar, poderia ser um determinado lugar em torno de um porto específico em Eritreia, onde a maioria dos descendentes de Cush permaneceram. Enquanto o sexto filho de Cuche, mais conhecido como Nirode, ele também se estabeleceu no local distante dos demais irmãos como Avilá. diferente dos seus parentes, Conquistou a Babilônia e a Cádia e edificou Nínive, na Síria. Ficou estabelecido na região da Babilônia e ele tornou-se senhor deles. E foi-se a partir desse homem que teve toda a confusão da linguagem, como já havia dito desde o início, que tudo leva a crer que esse homem foi o precursor da confusão. Como saber melhor sobre a terra de acordo com a origem dos filhos de Nimrod? Esses consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nihode nas suas entradas. Assim, nos livrará da Assíria quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. Mizraim foi o pai de sete filhos que ocuparam todos os países que estão entre a região de Gaza até o Egito. Mas de acordo com um de seus sete filhos, Casluim, vieram os filisteus, e através deste povo ficou mantido o nome de seu país, no qual os gregos deram o nome de Palestina, que faz parte dessa província, mas hoje não é bem assim. Quanto aos sete outros filhos de Mistraim, eles foram chamados de Ludim, embora o termo ficou mais conhecido como Lídia pelos historiadores. Caftorim seria edificado como Kaftor, localizado na ilha de Creta. Por causa do dia que vem para destruir a todos os Filisteus, para cortar de Tiro e de Sidon todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os Filisteus o resto da ilha de Caftor. Já Anamim, o termo original seria aflição das águas, onde os egípcios foram aparentemente chamados de Anami. Naftuin, se pelo termo alguns identificaram como aberturas, que pode ser aquela região do delta do Nilo, do baixo Egito, sendo assim uma das tribos de origem do antigo Egito. Pode ter uma possível relação com a terra de Nof. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito. Eles que são a pedra de esquina, das suas tribos E Inófio era conhecido como a região de Mênfis no Egito Patrosim seria identificado como Patros região sul do Alto Egito porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restaure da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sineá de Ramat e das Ilhas do Mar, com exceção de Leabim, que fundou a colina localizada na Líbia e lhe deu o nome de Leabim, por isso ficou conhecido posteriormente como Líbia. Com o tempo houve várias mudanças, na qual fica difícil assimilar as coisas ocorridas sobre essas regiões, pois até o próprio historiador define que nada sabia de suas obras pela razão das cidades que foram construídas e posteriormente foram destruídas pelos povos etíopes. Canaã teve onze filhos. Sidônio era localizado na região de Sidon, construída na Fenícia. É assim que declara nos escritos sobre a proximidade dessa região. E todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidon, e os reis das ilhas da além do mar. Uma cidade na qual foi denominada pelo seu nome. Importante frisar é que os gregos foi que passaram a chamar de Sidon, Ramat que construiu a cidade com seu nome, Ramat, que ainda naquela época estava conservada esse nome entre os que nela habitam, mas após a chegada dos macedônios passaram a chamar de Epifânia. Nome de um dos seus príncipes, este local era uma região localizada na Síria, onde Salomão tomou para Israel, que Salomão edificou as cidades que Irão tinha lidado e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramat Zoba e a tomou. aquele que teve como herança a ilha de Arudá pode ter sido na região da Síria até o Líbano, mas vamos ver como descreve nas Escrituras. E de Betel sai a Luza e passa ao termo dos Arqueus, até a Tarot. Os Arvadeus eram os descendentes de Arvade, que viviam entre Tiro e Sidon. Os moradores de Sidon e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Eram os povos que navegavam pelo mar, por isso que eram assim conhecidos. Os Emareus eram os descendentes de Zimode, filho de Canaã, que habitavam próximo dos Avadeus. Os Emareus possuem uma relevância de acordo com a cidade-estado da Fenícia de Zemar. Já este povo, que irei citar, habitavam na região atual de Israel, que eram os povos dos Eveus. E quem filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a? e tomou-a, deitou-se com ela, e lhe humilhou-a. Já de Ete, seus descendentes habitavam a região de Hebrão, na terra de Canaã. No texto diz assim, Se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Ete, de todos os que estavam pela porta da sua cidade. Os Eteus, também conhecidos como os Ititas, possivelmente deixou a sua terra e foi habitar na região da Turquia. Já Jebus era localizado na região da atual Jerusalém, e partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus moradores da terra. Amor era ascendente dos Amorreus, que teve a cidade de Yasser, localizada no monte no Líbano, possivelmente habitada na região entre Israel e Líbano. Os Amalequitas habitam na terra do sul, e os Eteus e os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, e os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Os Gigaceus habitavam na terra dos povos hebreus. O nome de seu pai era Gergace, um dos filhos de Canaã. Seus descendentes viveram ao leste do rio Jordão e do mar da Galileia. No texto diz assim, Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus, e aos eteus, e aos leveus, e aos ferezeus, e aos gigaceus, e aos amorreus, e aos Jebuseus. Aqui findou os povos da região de Israel. Já Sinim, esse aqui pode ser o detalhe bem mais específico. Pode ser os povos que começaram a habitar na China e nas demais regiões, que muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas vamos ver, conforme diz aqui na Descritura, Eis que estes virão de longe. E eis que aqueles do norte e do ocidente, e aquele outros da terra Sinin. Muitos declaram que os sineus são os povos da China. Até o termo utilizado para definir os chineses pode ser conhecido como os Sinônicos, e outro exemplo é o estudo dos chineses, conhecido como Sinologia, que pode ser derivado dos sineus. Mas há outras possibilidades deste povo quando se trata da região do deserto de Sim. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Pesquise para que vocês possam ter um conhecimento mais profundo do que está sendo colocado aqui agora saiba de uma coisa que estes povos eram conhecidos como os sineus existem nomes que só ficaram nas escrituras sagradas porque foram registradas pela razão que os hebreus haviam destruído alguns dos povos que habitavam certas cidades porque eles tomaram posse daqueles locais como o próprio lugar de habitação do povo de Israel que o povo que habitava lá acabaram sendo destruído e ali ficaram só o povo de Israel e outros devem ter fugido por causa da posse do povo de Israel por causa da torre de Babel que acabou passando por uma transformação geral para se ter um crescimento e uma multiplicação como podemos ver como aconteceu depois do dilúvio a terra passando por uma evolução humana para se chegar ao estado que chegou do primitivo ao atual.